E hoje o meu convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o nome máximo, a representação máxima do Flamengo, que é o jogador Zico. Daqui a pouquinho o Zico, ó, ele já entrou, já tá aqui com a gente. Vai ser um grande prazer hoje fazer esse fundo do baú com o Zico, maior jogador de todos os tempos do Flamengo, chamado de rei pela torcida, chamado de deus pela torcida. Olha a importância dessa entrevista hoje. Vamos começar o nosso bate-papo com o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo? Deixa eu ver se ele já tá aqui. Ah, ele já tá aqui, olha. Oi, Zico, boa, boa tarde, tudo bem com você? Oi, boa tarde, Lu, tudo bem? Prazer grande falar contigo. E eu tô super empolgada, né? Já percebeu que eu tô super empolgada. É um grande prazer, você é um grande ídolo do futebol, é, você é um grande ídolo não só porque era um jogador é, extraordinário, mas porque foi uma pessoa que teve uma vida mesmo, é, ilibada, a gente pode dizer. Não sei, mas enfim, que serviu de exemplo para muita gente, de um jogador comprometido, responsável, né? E que conquistou todos esses resultados maravilhosos na sua vida. Muito obrigada por aceitar fazer essa entrevista comigo. Nada, que é isso, é um prazer. Parabéns aí pelo trabalho, pelo projeto. É bacana, tanta gente né, podendo lembrar de coisas importantes passadas na, nessa vida. Verdade, é que... você muita coisa tem aqui mas eu procurei selecionar algumas que foram mais importantes na minha vida e tal e que marcam bastante tem histórias ainda para contar então isso é isso é legal isso é legal que legal uma vida extraordinária precisa ser contada né Zico eu quero <risos> três, aqui, é três que... coisas é que ficou mais difícil né? <risos> Pois é, você sabe que a gente começou esse quadro, o fundo do baú, lá no meu canal no YouTube, Luciana Liviero, com 10 objetos. O problema é que a conversa ia, olha, demorava mais de uma hora. E você que tem canal no YouTube sabe que as entrevistas não podem ser longas, porque senão é. o pessoal perde o interesse, né? Vamos é, começar né? por aí? Como é que tá sendo essa sua experiência antes de falar do passado? Vamos falar do presente, essa sua experiência no canal. Já são três anos no Zico 10. Que bacana, né? Que modernidade, né? É verdade, é bacana, porque é um local onde a gente que é muito solicitado, muito falado e tal, e aí você tem um canal para poder as pessoas verem o que realmente você pensa. E se é o que sai alguma coisa, você contar, falar a tua verdade, né? a tua... tua se expressar, apesar de que eu, eu nunca tive problema, eu sempre tive espaço né, de, de poder, de alguma coisa que sair, de poder responder também. Então, é, é, mas de qualquer maneira, o que a gente tentou fazer, pela minha amizade que eu adquiri no, durante esses anos todos, de poder as pessoas virem para cá contar suas histórias, e coisas engraçadas, a gente não quer polêmica, a gente não quer nada, a gente quer é divertir o, o internauta. Eu acho que já tem tanta coisa séria nessa vida aí que a gente tem que dar risada e poder levar a vida numa boa. Faz bem para o nosso corpo, para nossa saúde. O bom humor é sempre muito legal. Então, o nosso canal tem tem esse intuito. né? E, e Agora, por exemplo, com a quarentena, tem muitos convidados que a gente está tendo a oportunidade de fazer porque. Eu que o Diga, né? Eu que eu digo. Olha quem está aqui comigo. Maravilhoso. Então, se eu, se eu não, não, se não tivesse isso, eu estaria lá no Japão trabalhando, horário diferente. Então está dando para atender muita gente, e isso é, é legal um pouco. Então, é, às vezes não dá para atender todo mundo, né? Porque a gente tem que fazer uma agenda, eu faço pelo menos duas, às vezes no máximo três coisas durante o dia para poder fazer meu exercício, poder me alimentar bem. É, é muito corrida, é muito trabalho, né, Zico? O pessoal não, não acha que não, mas é uma relação fazer YouTube, né? É, tem a gente tem trabalhado muito, não paramos. Desde que teve a pandemia, nós não paramos. A gente tem aí, basicamente, uma frente até agosto quase de, de muitas entrevistas que nós fizemos. Praticamente, por semana, a gente está fazendo três. Olha, eu quero, antes de qualquer coisa também, agradecer ao nosso amigo em comum, o Guerreiro, que me possibilitou esse contato com você e te trazer aqui um querido Guerreiro, que também já gravou Fundo do Baú, mostrando as recordações incríveis dele e, aliás, contando histórias suas também. Eu vou falar para os seus fãs irem lá assistir essa entrevista do Guerreiro, porque tem revelações antes de Guadalajara, hein? <risos> é, Segundo é o Guerreiro, ninguém sabe dessas histórias. E tô aqui também, ó, hoje, rubro negra também, em homenagem aí à nação, né? Que faz Obrigado. parte da minha família também, meu pai, meus irmãos flamenguistas. Ah, muito feliz aqui de estar hoje com você. O Guerreiro é uma figura, né? É uma figura, é uma figura, porque... A gente conheceu, ele, ele ia no ônibus com a gente durante, ia nos hotéis, nos jogos todos. O guerreiro que eu estou falando, para quem não sabe, é o guerreiro das joias, né? Das joias guerreiros, o Zé Carlos Guerreiro, que acho que está aqui também com a gente, já acompanhou. É, aqui. ele, ele é, se tornou muito amigo, era muito amigo do Coutinho, e aí do Cláudio Coutinho, treinador, aí fez amizade com a gente e foi a tudo que é lado, né? E a gente depois seguiu a nossa amizade, mesmo depois de, de parando de jogar. E aí ele me botou numa, numa história <risos> muito engraçada, porque é um período de complicado lá para o joelho para a Copa do Mundo. Eu passei até a Chitica de galinha no joelho para ver se melhorava. <risos> a história que o Guerreiro conta e que eu vou colocar aqui para vocês assistirem no YouTube é sobre o Thomas Greenmore, que era um paranormal, que o Zico visitou antes de uma partida, porque como ele tá falando aí, ele tava com o joelho machucado. Não, não tinha, o próprio Thomas falou para mim, não, isso aí não tem jeito, eu tinha, eu tinha rompido o ligamento, não tinha como ele, com o rá dele, fazer um ligamento novo ali. Não Era mais jeito. fácil entortar garfo do que consertar exatamente, o ligamento, né? Exatamente, exatamente, é. então é. ele foi muito sincero comigo e tal, aí me mostrou algumas coisas lá, mas foi apenas para conhecimento e tal. É sempre bom a gente conhecer coisas novas. Maravilhoso! E quero conhecer coisas novas da sua vida, Zico. É por isso esse quadro fundo do baú. A gente quer que as pessoas vão lá remexer naqueles objetos que a gente vai guardando, porque marcaram um momento importante da nossa vida. E a ideia aqui é você trazer, mostrar esses objetos para a gente. Você que esse ano completou agora, né? 67 anos, não estava ainda na quarentena, né? mas uh, uh, 67 anos de vida, o é, um, um nome máximo do Flamengo, uma vida de muitas viagens, de muitas conquistas, uma família maravilhosa que você construiu. Você está cheio de história para contar e de bons momentos. É né? verdade. Eu, eu comecei futebol no futebol de salão, né? que hoje é o futsal. Então foi lá que é, a pessoa que me levou para o Flamengo, Celso Garcia, me viu jogar.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 Os seus então, irmãos falam que o pessoal parava na rua para te ver jogar. Você é moleque ainda. É verdade, é verdade. E eu, eu tinha que jogar com, com garotos da, da idade maior, né? Porque é, ficava meio de, desequilibrado. Então, eu, já, eu comecei a sofrer um pouquinho desde o início é, nesse, nesse fato de jogar com, com, com meninos, pessoas maiores. Mas foi bom para mim, sem dúvida que foi bom para mim. Eu fui do futsal, fui para o Flamengo e do Flamengo fui para o... Fiquei aí o tempo todo lá na minha carreira, aí, seleção tal, Itália, Japão, essas coisas todas, né? Então, foi, foi... essas aí são duas lembranças maravilhosas do meu período que eu ainda tenho. Tenho algumas fotos e tal, mas muito pouca coisa desse período. Olha, eu vou Outra. te falar que eu vi uma foto que você postou. Ah, aliás, não sei nem onde é que eu tirei até a foto dela, é, da sua sala. É, de uma das salas aí da sua casa, cheia de coisa. Eu falei, eu bem que imaginei, eu falei, nossa, para ele pegar três objetos daí. <risos> da <risos> Ai, sala é de tela, realmente. As camisas, tudo, né? Você, é... você tem essa intenção de fazer um museu, de, de expor isso para os eu... seus, seus uh, fãs e tal? Eu tenho, eu tenho sim, cara eu Já estava já pensando em fazer lá no, no CFZ, mas é, tem que ser um, um período que eu esteja mais disponível para contar toda a história, sentar para conversar, porque eu trabalhando ainda fica meio complicado, né? Sim, então, tem que eu catalogar tenho... tudo, né? Catalogar tudo. Outro dia eu comecei a mexer algumas coisas aqui em casa e descobri que eu tenho quase mil camisas de pessoas que eu troquei camisa. Nossa, que eu ganhei. Não. É, e, e grandes jogadores, né? Você deve ter Exato. camisas aí, né? É, verdade. Maradona, Beckenbauer, assim, né? Ô, Zico, desses anos todos, eu sei que você comentou isso, que até hoje no seu canal no YouTube, Zico 10, você leva muita gente bacana, porque realmente construiu na sua carreira muitas amizades, né? Mas é, se a gente pudesse elencar aí, quais foram os grandes amigos, ou o grande amigo, se você quiser, que o futebol te deu, hein? Ah, o, o grande amigo, sem dúvida, como jogador, o Cantarelli, que é um cara que, o um goleiro que a gente é, se... Se encontra sempre, é o grande amigo. É, mas, pô, eu tenho, tenho muita gente, eu fiz grandes amizades né de, no futebol. Pessoas mais, mais antigas são sempre mais chegadas, né? Uhum. O então, pessoal da, da, da, da primeira geração nossa. Sim, é... dividiram muitos momentos da vida, né? Aí é. no início, o início da vida, que foi mais difícil. Jaime, Rondinelli, Júnior, Cláudio Adão. Então, são, são pessoas que realmente a gente consegue ter mais, mais é, relacionamento, relacionamento familiar. Então, é, é, lógico que são, são pessoas realmente... Mas eu, graças a Deus, sou rodeado de grandes amigos, sempre falo... Porque, às vezes, o amigo é, não é aquele que a gente se vê sempre ou se fala sempre, mas quando você precisa, está ele do lado como é o caso do guerreiro, por exemplo, a gente não se vê tanto, mas quando se vê é uma alegria grande. O meu compadre Fagner, que é o um cara palpa toda a obra, todos os momentos que você precisa, está com algum, está sempre do teu lado, então e vice-versa. Então eu acho que essa a vida é feita disso, né? Sem dúvida, colecionando amigos, né? Vamos para o, o próximo? O próximo é foi a única camisa que eu escolhi. Ah. Tá? E tem um significado muito grande porque camisa só tem essa. Ela Opa. só foi feita só foi feita para esse jogo. Ninguém tem. Uau. E é a camisa do título maior da história do Flamengo que é do Mundial. Tá? Uau! Foi a única vez que eu joguei com o meu nome nas costas. Toda a minha Jura. carreira... É, juro. Flamengo fez essa camisa, camisa manga comprida. Né? Aqui... Só que era a faixa de capitão, que era o esparadrapo, que a gente colava. Que os demais, Rico, Que maravilha! Não deu, deu para segurar, as com o tempo, mas ficou a marca aqui. Esse <risos> então, foi a de 81, era... é isso? Essa de 81, exatamente. Tá toda que demais! Você usou na partida essa? que quê? Você usou na partida essa? Eu usei na partida. só Nossa. Só essa, então não teve gente Essa aqui é a única, é especial, só. Relíquia! Só existe... Relíquia! Só essa está lá no baú guardadinha, né? Nossa, que demais! Exatamente! Que demais. Eu, inclusive, que algumas mudanças, acabei perdendo até, não sei se alguém pegou a medalha. Eu não tenho a medalha. Sumiu no meio do bolo muitas mudanças que eu fiz. É, caça essa coisa. Poxa, então não sei. onde será que está essa medalha? E faz um é. programa seu lá no canal, em busca da medalha. Quem sabe ela aparece hoje em dia? É verdade, pode ser. Cruciais. Pode ser até que muitas arrumações, mudando. pode ser que esteja até espalhada aqui em casa em algum lugar, e eu nem saiba <risos> também, né? Há essa possibilidade, né? Com tanta Há coisa. Possibilidade, exatamente. O Zico, então, inclusive. Esse... Desculpa, vai lá, você, você esse, fala. Esse foi o maior título que a gente teve na história. Então, é o Mundial, então é, é, é a camisa. Por isso que eu só trouxe essa a camisa, essa daí, trazendo essa já basta, né? Já basta, já basta, tá maravilhoso. Te agradeço, porque realmente é um, é um objeto do fundo do baú aí. Né? de categoria demais. Aliás, em 81, você ganhou um carro também, né? Esse carro Exata. vai para o museu qualquer dia também, que ele está com você até hoje, né? Tá, o carro está ca... tá aqui em casa na garagem, mas eu não podia trazer aqui, né? <risos> esse não dava. Mas, olha, esse vai para o museu também, com certeza, também. né? Já teve, já eu, já... eu tenho uma lá no centro de futebol aqui, eu tenho uma galeria e já... É expus ele lá ele já foi para uma para uma galeria também em Brasília foi a única vez que ele saiu daqui do Rio ele foi para Brasília ficou lá com um amigo que escreveu um, um livro meu Marcos Miniss um grande amigo também que eu tenho lá e é, eu também às vezes é, fazem essas essas exposições em shopping de carros antigos aí aqui no Rio já também eu já já liberei para para o pessoal Levar o carro e ficar lá exposto. Né? Que bacana, é Toyota, demais! Parece o, o, o carro de volta para o futuro, mas está muito bem cuidado. É um Alfa Romeo, né? aquilo? O que, que é? É um to, Toyota Celica. Nossa, nossa! É, espetacular! <risos> demais, demais! É, que bacana! Eu, que bacana. Eu, eu só não dirijo ele porque... Ele não é a direção hidráulica, então a gente vai ficando velho, o braço vai ficando mais fraco. <risos> Muito difícil. Aí ah, também difícil. é uma relíquia, né? Você não também é uma, usar, relíquia. Né? É, é, é uma relíquia, exatamente. É, uma relíquia. Ô, Zico, então esse Mundial, você acha que foi o grande momento, assim, né, para você, o auge da sua carreira para você foi esse Mundial? Ah, eu acho que o, o meu, meu auge, eu acho que vai de, de 78 até 83. Sim, sim, né? É. Eu digo do seu jogo, sim. Tudo bem, é, mas só, assim, para você, é. a realização de falar, nossa, né, se você é, claro. escolher um momento no futebol. Bom, eu acho eu considero esse o segundo, porque o primeiro eu considero a Libertadores. A Libertadores ah. é que foi muito mais complicado, é um, é um torneio mais... É com mais jogos, mais difícil. Esse do Mundial era um jogo só na época, então uh -huh. a gente, estando bem, a possibilidade de ganhar acabou se tornando maior. Agora, Libertadores, não. Libertadores, nós passamos por sufocos incríveis, então, é, foi a vitória foi da... Foi mais importante, assim, vamos mais, dizer. É mais, é, Mais difícil, é. é. Mais difícil, é. E é. foi a vitória da, do futebol contra a violência, estava muito complicado. E e aquilo, torcida, você é do lado da torcida. Lá no Japão, um jogo só. O japonês ainda não conhecia nada de futebol. Então, não tinha torcedor do Flamengo lá. Aí foi uma, coisa, uma conquista muito fria. Mas é mais importante da história do clube. Então, eu, como Sim. torcedor do Flamengo, vivenciar isso, poder ajudar, não tem coisa melhor, né? Maravilhoso. Vamos para o próximo? Vamos seguir aí com os objetos Vamo... do fundo do baú do Zico? Vamos lá. Tem é, vou trazer consigo, hein, aqui gente? uma não vai coisa... Esquecer de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para todos os flamenguistas e amantes do futebol, porque o Zico é quase uma unanimidade. Dizem que unanimidade não existe. Se existisse, é. o Zico seria. <risos> aqui é uma coisa importante, né? Que você, é, dentro de tudo, constrói uma família. Então, né... Eu e a Sandra conseguimos construir uma bela família com três filhos, hoje, hoje oito netos. E, em 1996, eu ganhei aqui. O Dad's Dad's number one, quer dizer, é o pai, do, pai número um, pai do ano. Então, é o best father, né? Então, uh -huh. isso é muito legal. E talvez seja, seja bem valioso isso também pelo, pelo valor, porque é uma coisa tá está escrito aqui, bacará. Então, não deve ser pouca, não. Bacará? Como assim? Ah, o bacará, o cristal. Uau. O cristal, exatamente. Oh, isso aí. Que moral, hein? Moral. Que moral. Então, isso aqui é uma, é uma relíquia também. E como pai, né? a gente é tão difícil. Né? Eu vivi minha vida sempre em viagens, concentrações e tal. E eu acho que esse aqui é mais merecido para a Sandra, que foi mãe e pai. É verdade. Aliás, Mas... né, Zico, você, bom, são três filhos, oito netos, Isso. como você falou. Você tem duas netinhas ou, ou a Itaba é menina também? Não, não, é menino. São duas, duas netas meninas seis, só, então. seis né? meninos. é Ai, que bacana, que gostoso. Teve as menininhas também, você que teve três meninos, né? E a Sandra. Você sabe que eu estava lendo uma coincidência que você e a Sandra começaram a namorar no 23 de agosto de 1970. Isso. Então, isso. esse ano vocês vão fazer. É... Quantos anos? 50 anos. anos. Quantos? 50? 50 anos de namoro. 50 anos de, de namoro. Agosto. E eu farei 50 anos de idade, porque eu nasci 24 de agosto de 1960. Ai, Oh! <risos> Você nasceu no mesmo dia do meu irmão, Antunes. Ai, que bacana. 24 de agosto. Só que Exatamente. ele já, já, é, já faleceu. Faleceu novo, com, com 51 anos, mas nasce, era 24 de agosto. Ele estaria completando hoje, ele é de 44, né? Estaria completando 76 anos, né? Sim. É. Nossa, é, é. Morreu cedo, né? Morreu jovem. Foi, né? foi. Como... Morreu jovem. Jogando Sim. futebol teve um, um, uma parada cardíaca e, e aí... São então, quantos um... irmãos mesmo? Nós, ao todo, somos seis, né? Agora estamos só cinco. Cinco uma homens só, né? e uma mulher. Uma é, a, mais, a mais velha, Zezé. Uh -huh. A psicóloga uh -huh. que tratou de todo mundo. <risos> todo mundo jogava bola e ela cuidou Uh, de todo mundo. E voltando a, fala a cabeça Sandra, de todo então? mundo. É. É. Voltando a falar da Sandra, são 50 anos de namoro e esse ano, 45 de casados. É, bodas de rubi, eu fui procurar. aí. meu Deus, é uma boda de rubi, já vou sofrer no final do ano. <risos> Pode começar a providenciar. hein, é, guerreiro, pede ajuda. Vou começar a juntar. <risos> Mas que bacana, né? E que sorte a sua, não, Zico? Você, eu fiquei pensando, é um homem de sorte mesmo, porque você teve é, uma carreira brilhante, você é uma pessoa respeitada e amada por milhões e milhões de pessoas no mundo, né? E teve a sorte grande, porque essa eu acho que é uma sorte grande mesmo para pouquíssima gente que é ter encontrado um amor da sua vida. Né? uma pessoa que está com você até hoje, que a gente vê que você gosta, que você homenageia. E, pô, isso é uma dádiva. Que sorte a sua, hein? É verdade. Deus foi muito generoso comigo em todos esses sentidos. né Eu acho que só tem todo dia, quando acordo, agradeço por tudo que, que aconteceu na minha vida, tá em termos é, pessoais, em termos profissionais então não tem que reclamar de absolutamente nada tudo que que eu tenho hoje que eu consegui é dentro e fora do campo né lógico que eu não, não decepcionei porque trabalhei muito me esforcei demais e continuo trabalhando para merecer toda essa dádiva que eu que eu recebo que maravilha querido maravilha sabemos disso e você é idolatrado por isso também, né? Um beijo é. pra vocês, viu? Pelos, pelos 45 anos de casamento. Obrigado, muito obrigado, coisa obrigado. Muito bacana, parabéns. Obrigado. Vamos pro próximo? Vamos seguir? Vamos aqui, uma coisa agora é, pesadinha. O próximo objeto do furo do baú do Zico. Vamos Mas ver foi uma, uma relíquia gente. que eu recebi de, de um torcedor, que a torcida é uma coisa fantástica. Isso aqui é quase que uma réplica do Maracanã, né? Que coisa linda! É uma. Exatamente, que legal. muito bacana, toda em, em aço né? E, bom, por que Maracanã? Porque muita gente confundiu né? a minha história com a do Maracanã Então todo mundo diz que eu sou, fui jogador de Maracanã ah, Você ainda é o artilheiro do Maracanã? Eu sou o artilheiro com 334 gols Nossa senhora! Que e demais! Eu vou outros outros recordes ali de, de, é, de número de partidas jogadas, de número de gols numa partida só, número de títulos conquistados, né? artilharia, todas essas coisas. então Mas eu acho que eu no início da minha carreira sofri muito, porque muita gente dizia que eu era jogador de Maracanã, porque o Flamengo não tinha estádio. Então... Tipo a gente que você jogava... só funcionava no Maracanã, é isso? Exatamente, é. Oh. Então, aos poucos, é, a gente foi desmistificando isso, né? fazendo tudo em outros lugares. Aí o pessoal acabando, vem seleção e tal. Mas foi um momento complicado para mim, porque quando eu estava conversando, tava sur... o Pelé estava parando. Então, muita gente de imprensa começava a achar que a imprensa do Rio queria me colocar no lugar do Pelé. E o Pelé, para nós, é o maior de todos. É, não, nunca vai ser esquecido. E ninguém quer comparação em nada. E eu sofri muito, apanhei muito por causa disso. Guerreiro sabe bem dessa história. Mas eu, aos poucos, fui conquistando isso. E, para mim, sempre foi um orgulho você ser o taxado de jogador de Maracanã, como se aquilo fosse uma coisa pejorativa, Pô, o Maracanã era o maior estádio do mundo, então o seu um jogador dali era ótimo. E acabei claro. sendo beneficiado, porque é, como o Flamengo jogava mais no Maracanã, outros jogadores jogavam nos seus estádios. Então eu, eu tive mais oportunidades, talvez, do que outros jogadores de fazer mais gols do Maracanã. Mas não decepcionei também, né? É aquele negócio, né? Você tem oportunidade. E você aproveitou e aproveita. fez uso a oportunidade, né? É, Exatamente. Essa, essa coisa é dos presentes dos fãs, você já deve ter recebido, nossa, zilhões é. de coisas, né? É. Você guarda. Bom, a gente viu aí que você guardou, né? Guarda, Óbvio que não dá guarda. para guardar tudo, né, Zico? É muita coisa, são muitos é muita anos, né? Mas. Coisa. Você... Tem esse carinho especial por alguns objetos. É lindíssima essa réplica, né? É, lindíssima. Tem, guardo isso, guardo quadros, que eu recebo muito também, é, presentes. No Japão, então, é uma coisa incrível, né? A questão de presentes, eles lá, nossa, tem muita coisa, muita coisa. Então, dentro das possibilidades, aqueles que a gente consegue é, manter, limpar, né? Às vezes. É, tem que tem, você tem que fazer alguma coisa para para restaurar e tal mas é um negócio é legal são são são presentes realmente que vêm do do coração né da retribuição isso é muito legal e para mim a torcida é o maior patrimônio de de um clube então eu respeito muito sempre respeitei bem, muito o torcedor e sou muito grato por, por tudo isso que, que eles fazem por mim Bom, oh, demais, você é amado mesmo, né? Como eu falei aqui no começo dessa nossa conversa, é chamado de rei, de Deus, né? Então, realmente você é, nossa... Ah, ah, muito, muito querido mesmo, é incontestável no Flamengo e isso é maravilhoso. Aliás, com relação a isso que eu tava falando, né? você é, talvez seja uma unanimidade, dizem que a unanimidade não existe, mas você é um cara unanimidade, muito... Unanimidade muito... antes, Nelson Rodrigues dizia que ela era uma burra, né? É, pois então é. é. melhor não ser Mas, mas no seu caso, acho que não, porque <risos> né? é fato que você jogava maravilhosamente bem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que hoje em dia... E eu, eu queria te perguntar isso. Você acha que você é uma unanimidade? Vamos supor que seja. Porque você realmente era extraordinário em campo ou porque a torcida também era diferente? Hoje existe mais invalidade. Hoje né? os ânimos são diferentes. Ah, eu, eu não quero ser unanimidade, não. Eu acho que é sempre bom você ter é, os dois lados. Porque eu acho que é legal essa... Esse confronto é o, é, o, é o adversário e tal. Não levando para o lado pessoal, eu acho que na minha época, talvez, isso era menos, menos exposto, o nosso lado pessoal. Então é, hoje, hoje a coisa está, sabe, qualquer coisinha está muito levada para o negativismo. Está tá, tá, tá se dando muito enfoque, mas as coisas que possam gerar polêmica, manchete e tal, do que propriamente o, aquilo que você, é, você... Então, eu acho que eu, a, a, o pessoal de hoje ele precisa se resguardar. Pode fazer tudo que tem que fazer, mas se não se expor tanto, se resguardar mais um pouco, porque hoje está todo mundo com, com alguma coisa, te pega em qualquer lugar e te, às vezes bota um vídeo, edita uma coisa... E aí não é, não é o, o, o total porquê daquilo, ninguém sabe. Então, aquilo fica jogado no ar. Então, eu acho que, que é preciso... É, hoje, é, é, realmente é diferente, né? A privacidade hoje, hoje a gente vive um, um famoso Big Brother no dia a dia, né? Então... Pois é, você está falando em se resguardar complicado hoje em dia com as redes sociais, né? E complicado Isso. também não misturar essas questões pessoais com o desempenho do cara em campo, né? Isso, exatamente, não, não, não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu, eu, eu joguei com jogadores que é, tinham uma vida é, de noitadas, de boates e tal Mas chegava dentro do campo, corria mais do que todo mundo, treinava mais do que todo mundo Cumpria lá só as determinações, não faltava treino, não botava chinelinho para se poupar de uma noite anterior. Não era o seu caso, não, né, Zico? No não, não, não, eu, não, eu não. A <risos> noite, para mim, foi feita para dormir, <risos> para descansar. E eu ainda casei cedo, então, para minha a carreira foi, teve um, um, um, um lado muito positivo nesse. Mas a gente saía para jantar, para ir ao teatro, para ir ao cinema, né, para ir a uma discoteca, uma festa, aniversário. Nunca deixamos de fazer nada e agora na hora do treinamento tava tudo lá treinando todo mundo na hora do, do, do descanso da concentração das viagens jogando todos os jogos então a, a, a pessoa o, o torcedor ele sabe o que que o que que você tá tá fazendo te acompanha então sim sim a, a sua eu... dedicação né ver a sua dedicação né exatamente é. aí você é. hoje vê um jogador que que às vezes Tira uma, tira uma foto, tá na noite Aí no dia seguinte ele não treina Aí no outro jogo não joga Aí é coisa... Entendeu? Aí é onde você se expõe desnecessariamente tá? e vai perdendo o respeito né? Da torcida isso, tal, Exatamente, né? isso aí. É. é isso aí O Zico é ídolo Fora do futebol hum. Quem você tem, hein? Quem você admira é, profissionalmente Ou como pessoa, enfim Eu já ouvi você ah, falando Uma vez do Golias que você é, adorava o Golias. de Golias era um fã e tive a oportunidade ainda de, de conhecê-lo conhecê e, e trabalhar ele. No, no, numa, digamos, na, num filme que foi feito para a minha volta da Itália. É, é, era uns, a história era uns garotos que faziam uma vaquinha e, e para me levar o dinheiro ir lá na Itália e pagar. E, e para você eu... voltar. Pra eu voltar, e o Golias era o milionário que foi achado no, no navio e que ajudou <risos> as crianças a me trazer de volta. Nossa, onde é que está esse filme? Ah, era, ele, ele, isso aí foi, foi feito na, na TV Manchete na época. não Pô, sei. Onde eu acho que está igual... isso, né? É, eu não sei. É, foi feito pelo Rogério Stanberg, da, da Estrutural, que já, já falecido também. E ele. Montou uma história muito legal E aí você vê dois Os dois carabineiros Os dois policiais Um era o Roberto Dinamite O outro era o Bernardo Vônia. Nossa. O Quitandeiro era o Fagner Gente, o alguém tem Pera. que achar esse vídeo que, que, é, Nossa, que relíquia o Paulo, também o, o Paulo Goulart era um feinante também Pô, Tinha caras maravilhosos Entendeu? Que, demais, que legal, o, que legal. É bacana Alguém tem que achar isso aí Alguém é, deve ter guardado isso aí é, me, me parece que houve um, um incêndio lá na TV Manchete, no Rio de Janeiro, e parece que perderam muita coisa. E eu acho que isso estava no meio. Se não tem no YouTube, acho difícil. Mas alguém eu... além do Golias de ídolo aí, de pessoas que você admira, figuras públicas ah, eu, e tal? Eu, eu, eu gosto muito do Tony Ramos, que é um cara, sabe... É... Também na dele, né? Também é. na dele e tal, um profissional a toda prova tal. É, gostava muito do Eder Joffre é, da, da Maria, Esther, Maria Esther Bueno tenista né? tenista então são pessoas que a gente é, vê a, a, começa a ver a história e aí você começa a se apaixonar pô, pelo pelo, pelo, admirar, pelo que eles fizeram é. né admirar é. você teria algum outro esporte que você acha que você se daria bem ou que você se dá bem também fora o futebol eu, eu, acho que não. Eu não, acho que... que não. Não. É, não tem também nem nem tamanho hoje para para pra praticar outro esporte. Sim, <risos> sim. Mas de repente você podia ser também na época, né? Bom em alguma outra coisa, mas não. Seu teu negócio era futebol, né? Era depois, futebol. Alcançou a mão. excelência, né? Era tudo futebol. A única coisa que eu fiz fora do futebol foi estudar um ano de piano. Jura? Então, é, é, ano? Aprendeu? Estudei... quê? Aprendeu? Aprendi, aprendi, mas é, o futebol... O, o que acontece é que na época eu, eu estudava na, na, na, na, por música mesmo, estudando com as, com as notas lá. Partituras. Tudo, partitura, eu, eu, eu tocava vendo, lendo a partitura. Só que as músicas da época são aquelas é, sinfonia de não sei o que lá, que música que eu não conhecia, aquilo foi me desestimulando. E aí, eu comecei a deixar de ir a aula para jogar pelada na rua. Acho que fiz certo, fiz certo. Então, Zico, você sabe que o, que o piano também, eu também tive aula quando eu era criança, não, não fui adiante, mas me arrependo, eu gostaria muito de, de tocar. Você tem algum, alguma vontade ainda, alguma coisa que você queira fazer, que você queira aprender, é, tipo piano, enfim? É, mas é, eu dia eu, eu cheguei a estudar órgão, voltar a tocar órgão lá na Itália, que eu ganhei um. E a Sandra, por exemplo, estudou 10 anos, se formou em, é, em piano. Só que, é, infelizmente, o pai dela, toda, toda a visita que chegava em casa, eu pedia para ela tocar. Ela foi enchendo o saco e ela tem um, um pavio deste tamaninho aqui. <risos> aí, aí parou, parou de vez e não, não quis mais. A gente tem um piano aqui, meu, meu filho toca um pouco, porque é, foi para música e eu tenho o órgão que eu ganhei na Itália a, até mandei ele para fazer uma uma limpeza e tal mas é, eu eu tenho uma, uma eu vou dizer uma frustração de não ter aprendido porque eu gosto muito de, de, de piano gosto muito é. de, de órgão poderia tocar um pouquinho mas também não tinha tempo porque aquilo exige como no futebol exige ali que você fique pelo menos umas quatro cinco horas Diárias é. para aprender a tocar é. mesmo. E é um instrumento maravilhoso mesmo. Falando em piano, em música clássica, em sinfonia, vamos para o samba. Eu sei que você tem aí um objeto é, para mostrar vamos, pra gente. Vamos. Que é do samba. Você é do samba também, Zico? Eu sempre fui, tá aqui, ó. Foi uma das maiores homenagens que eu recebi, né, fora do, do futebol. É lógico que tem a ver, porque eu fui no futebol, isso aqui é a coroa da Imperatriz. Então, eu sou muito grato lá ao presidente Luiz Drummond, da Imperatriz, ao Caio Rodrigues, a todos os componentes da escola, diretoria, diretoria, né? o Elimar Santos, que foi um dos compositores do samba. Então, eu tenho essa coroa. Eu não me... É... Eu falei para eles, eu só não gosto de botar a coroa, porque eu não me sinto rei, entendeu? Então, eu fui fui desfilei o tempo todo com ela aqui na minha mão. Então, mas... Está tá guardado e será eternamente, sou eternamente grato. E ela, essa é, é uma, foi uma homenagem lindíssima. Você fora do, do teu meio, né? o público todo lá te homenageando, aplaudindo. Foi uma coisa lindíssima, um momento inesquecível que eu pude é, colocar toda a minha família, todas, toda a minha história. Foi muito bem colocada. Há, há pouco tempo eu fiz uma live com o Caê Rodrigues dizendo para ele, né? O cara, quando é bom, não tem jeito. Ele conversou comigo umas três horas. Quando ele trouxe aqui a sinopse, eu falei, olha, a minha vida, que eu gosto, se alguém fizesse uma homenagem, eu gostaria que fosse isso. Está tudo aí, não precisa tirar nem pôr. A minha história foi muito bem contada e essa é uma, é uma lembrança que eu tenho comigo aqui. Que maravilhoso! Isso foi que ano, Zico? Foi 2014. 2014, nossa. 2014. Demais, né? e, e coincidência, a, a, o desfile foi no dia do meu aniversário. E ainda fazia parte. E ainda fazia parte da música. O meu aniversário. Nossa, que máximo, né? Comemorar o aniversário é. sendo homenageado na Marquês de Sapucaí para uma escola de samba. Que, que momento, hein? Que momento, que momento da vida. Momento maravilhoso, inesquecível e ímpar, né? Por Legal eu, demais. Eu, eu fiz questão de, de trazer para você as coisas mais ou menos é, que são, é, digamos assim, bem significativas, né? bem importantes na minha, na minha história, para valer a pena também. Né? Sim, sim. Você tem aí um álbum com a... Com a... Eu tenho um álbum aqui, mas o álbum é tão... eu tenho vários álbuns que são... Eita Olá. É, pesado de novo Pesado de novo Isso aqui também tá meio complicado Porque Esse tripé aqui Tá É novo e eu não sei manejar ainda Direito Não, mas tá bom demais, você pode tudo Zico, você Eu vou tirar, tirar meu, do tripé aqui Vai ficar na mão Tá Tá bom Esse aí, aí é um álbum de viagens É isso? Isso é um quer, álbum de viagens, viagens. Você conhece quantos países assim, que você já pegou para gostar? Ó. Um álbum de viagem, né? É uhum. Meu com a Sandra. tá? Deixa eu ver se tá, tá dando para ler. Dá, dá uma folhada aí para a gente ver. Aí tem aqui, deixa eu ver, algumas coisas legais. Que foi primeiro uma viagem aqui. A, deixa eu ver como é que eu tenho. Vê se agora tá legal. Está legal, tá ótimo. Tá dando para ver bem? Tá dando para ver, tá dando para ver. Pode até aproximar mais um pouquinho se quiser. Aê, legal, perfeito. Aí. Ah, oh, faço... que graça. Foi uma viagem para a Itália, você vai ver quem tá aqui com a gente. Quero ver se você conhece. Vamos ver. Opa, travou. Ah, travou. Volta, Zico. O que será que aconteceu? Aí, voltou. Pronto. Ó, vê se você conhece essa turma aqui. O William Bonner e Fátima, é isso? Faustão é. ali do lado? Isso. Uau, olha só. Essa, essa foi uma viagem que a gente fez para a Itália. E fomos para Positano. E, e quase que a gente botou fogo no restaurante. Por quê? É, porque eu e o, e o William, a gente gosta do... O Faustão não bebe nada, né? E, então, eu e o William, a gente gosta de uma, de uma sambuca. E o sambuca ali, aquele digestivo, aí você tem que botar aquela grãozinha do café e, e bota o foguinho ali em volta. Só que o cara lá, o garçom esbarrou e aí o fogo foi em cima da mesa. Pegou fogo na toalha. Começou a pegar fogo, quase que a gente bota fogo no restaurante. O cara veio rápido com, com o extintor lá pra... Nossa! Mas nós não deixamos de beber nossa sambuca, né? Que demais, que demais! Você então... conhece quantos países, hein, Zico? Ica. Você não parou para contar, não? Ah, não, não parei para contar, não, porque, horas são... Eu, eu, eu só, eu, por exemplo, trabalhando, eu trabalhei no Japão, na Turquia, na, na Itália, na Grécia, na Rússia, no Uzbequistão, na Índia, no Iraque... É... Tudo, isso Uau! Tudo isso, trabalhando? Eu fui técnico nesses times todos. Nossa, não, não lembrava disso, não lembrava desses lugares todos. É, deixa eu ver se ficou faltando algum aí. Eu não é não, não, mais. Acho que, acho que foram esses mesmo. E, e que lugar você... você uh... Se tivesse que sair do Brasil, em que lugar você escolheria morar? Algum desses ou outro? Ah, Itália. Itália, a Itália mesmo, né? A Itália, a Itália mesmo, é. é. Foram mas... muitos anos lá, né, Zico? É, eu, eu, eu vivi dois anos, mas a Itália, minhas férias, a gente, eu e a Sandra, a gente viajava muito para Sardenha. Hum, e passava sempre... É, a delícia. Agosto ali, final de julho, agosto. A gente passava ali, foram uns seis anos seguidos, é, então a gente tinha um grupo legal lá, que já tinha um hotel e, e tudo reservado, a gente passava sempre uns dez dias lá, uma coisa maravilhosa. E parla bem, italiano, ancora? Para, ancora, parla muito bene. Se é, é... amo, amo tutti e buona gente. Tutti buona gente, tutti buona gente. Que maravilha. Mas ma eu, eu, é, eu imparato Ancora, uh, dialeto friulano, né? Uau, aí já, aí já dificulta, aí não vai é ter como difícil. a gente brincar. <risos> dialeto italiano é difícil, né? Então, é complicado. Portada, tem, tem, tem, cada, né? Lugar, cada lugar tem um dialeto, é impressionante. Você tem que falar com os caras, oh, vamos falar italiano, porque esse, esse de... Do Friulano, que é lá de Udine, da onde que eu morei, você não entende absolutamente nada. Nada. Ele, eles falam, aí eu aprendi legal para me comunicar, eles morriam de rir, né? porque eu, eu gosto de, de falar mesmo errado, que aí só, a gente só aprende a se errar. Né? Agora, mudo você não vai falar nunca. Né? Então, verdade, verdade. É. é isso aí. Você ia lá e metia as caras, né? É. Tem mais alguma coisa aí ou já acabou? Não, não, não. Porque eu mostrei só essa de álbum. A gente tem, eu tenho aqui, a gente tem algo. vários álbuns. A Sandra organizou algo muito legal de fotos de todas as nossas viagens, nós, dos filhos, de casamento, essas coisas todas. Então, legal. ainda tem muitas fotos soltas que eu preciso organizar mais, mas... É, é muita nem, coisa. nem na quarentena dá, né? Não, não dá. Zico, eu quero te uh, mostrar aqui uma coisa que é um motivo a mais para eu estar tá muito feliz de fazer essa entrevista com você. É, meu pai é flamenguista, como eu te disse, meus irmãos são flamenguistas, meu pai era flamenguista, que meu pai faleceu o ano passado. E essa aqui foi uma camisa que ele ganhou uh, do meu irmão, na verdade, da diretoria do Flamengo. Ele usou essa camisa em fevereiro do ano passado, está aqui, olha, 78 a idade dele. É. Seu Moraes foi um presente da, da diretoria do Flamengo, uh, do Alexander Santos, na pessoa do Alexander Santos, que fez essa gentileza aí com a gente. Está aqui, olha, o meu pai estava lutando né, contra um câncer, a última visita dele ao Maracanã em Ai, fevereiro do ano passado. E, e até eu quero te mostrar aqui também, olha, para você ver o motivo né? é, que me deixa realmente ah, ó, ele entrando aqui no Maracanã. É. Deve ter visto muitas vitórias nossas, né? É, pena que está o reflexo aqui, ó. Mas está dando para ver bem, está dando para ver, está ótimo. É. Legal. Legal. É, aí ele entrando no Maracanã, né? E ele ganhou aqui, tem até um momento também que o Alexander, ó, deu a camiseta para ele. É, ótimas ótima recordações. Maravilhosas, maravilhosas as recordações aí dele com a camisa do Flamengo ali, né? Sempre torcedor do Flamengo, fez a família inteira ser flamenguista. E eu queria te pedir, uh, agora nem sei como, porque não tem mal, tem avião, né essa camisa veio de Brasília pra cá, quase pagou uma passagem, um lugar no avião, e, e eu queria muito é, poder mandar lá pra você, assim que as coisas ficarem normais, pra você assinar essa camisa e pra gente colocar num quadro. Tá bom, com o maior prazer. Né? Ah, é, é, a gente, pra gente é um motivo de muita emoção, Beleza, é, eu tenho obrigada. certeza que ele tá... Acompanhando tá essa entrevista, vendo esse grande momento meu aqui com você. Muito, muito obrigada mesmo. Aqui, ó. O... A, a, as coisas foram tão pesadas que desmontou o tripé todinho, ó. Nossa! <risos> Agora vou ter que arrumar de novo. Arruma, arruma. Você vai vai se virar bem. Zico, muitíssimo obrigada, quero agradecer é. por essa conversa deliciosa com você, quero convidar os seus seguidores, os seus fãs a se inscreverem aqui no canal é, no YouTube, youtube.com barraluliveiro e, e vou acompanhar o seu canal também, claro, Zico 10 é, pra gente saber mais e mais histórias maravilhosas do futebol. Muitíssimo tá obrigada, vida longa e feliz para você. Tá bom, obrigado, um beijo grande para você. Tudo de bom. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Um beijo, beijo, Zico. Tudo Tchau. de bom. Tchau. Gente, maravilhoso. Zico no fundo do baú. Que alegria poder contar aqui com esse grande craque do futebol brasileiro, esse grande craque do Flamengo e do futebol brasileiro. Uma alegria mesmo. E esse motivo especial ainda de ter uma família flamenguista, né? Então, ó, tô aqui em homenagem... A nação rubro-negra em homenagem ao meu pai, à minha família. Um grande beijo para todos vocês. Esse é o Furo do Baú. Semana que vem tem mais. Se liga aí, se inscreve no canal, aperta o sininho e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.